Thank mm -hmm. you. Salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, hoje nós estamos no dia 26 de abril de 2021 e vamos continuar com a nossa campanha de Outriders jogando na versão do Xbox One no, estou jogando no console Xbox One mesmo, não é no X Series X, Series S, nem no Xbox One X é no tiozão antigão mesmo, é no pai Xbox One e se você não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Anderson, estamos aqui todas as segundas e terças-feiras fazendo live stream de Road Riders, campanha completa até o final. Uh, espero que você curta, se você não conhece o canal ainda, seja muito bem-vindo, fique com a gente, fique à vontade. Se você gosta de games, aqui é o lugar e gosta de falar sério, aqui é o lugar, aqui você não vai ficar ouvindo besteira, não vai ficar ouvindo palavrão, não vai ficar ouvindo as baboseiras que a maioria dos youtubers falam aí. Aqui é o seguinte, meu truta. Aqui é, pra, aqui é pra cara que curte videogame, beleza? Então, fique com a gente, seja muito bem-vindo, é nóis, tamo junto. Se precisar, é só dar um toque aqui no chat que a gente bate aquele papo maroto, ok? Ah, eita, fiz besteira. Claro, também estou no Twitter e no Instagram, opa. Fai SV? É isso mesmo, cara? Fai SV? Você tá me seguindo? Você tá seguindo a página? Cê, oh, muito obrigado. Muito obrigado. E também estou nas redes sociais. Só me procurar por Pixel Quebrado que você me acha lá. Tá bom? quiser bater um papo, trocar ideia, é só você me procurar que você me acha nas redes. Ah, caramba, fiz besteira, mano. Calma aí. ver se tá tudo certinho Acho que tá agora, né? Bora jogar, ó. Bora jogar esse game, que esse game tá bem legal, cara Vamos lá jogar é, Tem que ir pra cá O que eu tenho que fazer? Fale com o Jakub Para partir rumo à cidade da trincheira Bora lá tá Aquela abastecida é, eu acho que não é pra cá não, né? Acho que é aqui, ó Ele tá meio Tá meio jogado, né? Hora de ir, Prepare o caminhão, bora! O importante é não jogar. É. Tem... Eu tenho que ir na zona das trincheiras, cara Mas eu já tô aqui, né Não Acho que é aqui Ele já não vai automático, né, cara Tem que ficar... Tem ficar enchendo o saco Ele já devia ir automático, né Aí ele, sei lá, viu os caras viajam. Ah, eu tô fornageiro, né? Deixando aquele like na live. Fornaja, é o grande fornaja. Obrigado, fornaja. É nóis, tamo junto. Se precisar, abre aqueles... Aquele 25, 25 lá. Qualquer coisa. Só chamar o Krebs. Krebildes. Como é que é? Opa! Muito obrigado pelo like, valeu. Que Pili... Pili... Como é que é? Juliano, valeu. Muito obrigado, valeu. Valeu pelo like, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar carregar aquele game, né? Cristiano Alves também. Que Kel... é Mage, eu acho que é assim que se pronuncia, vamos lá, opa, se você, curte, se você conhece essa musiquinha aí, você escreve o nome do game que tocou essa musiquinha aí, valeu brother, obrigado, tamo junto, seja muito bem-vindo à família Pixel Quebrado, valeu Cris, Danilo também, é, eu não vou comprar nada aqui, cara. Eu vou seguir do jeito que tá aqui. É, só que eu acho que é... Parei pra cá. Rebeca, valeu, Rebeca. Muito tem, Muito thanks. Muito obrigado, valeu. Sejam todos muito bem-vindos aí. É, o Tom Fornageiro tá seguindo, né? Duvido, duvido. Os caras que tá seguindo aí, que tocam musiquinha. Eu quero saber o game que tá tocando essa musiquinha aí. quero que vocês coloquem aqui no chat. No chat, no chat, no chat, tanto faz. É... Invasão do karma. Valeu, valeu, senhores. Muito obrigado. Tava bloqueado o chat ali, eu não tinha visto. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Uhul. Valeu, valeu, valeu. Karma Gamer, depois eu vou dar a passada lá. Pra deixar aquele like também. Que música! Ô Danilo, quando to... Não tá tocando aí, não? Quando o cara segue a página, toca uma musiquinha. Aparece lá a fotinha lá, aí toca a musiquinha. Aí... Ah, essa aí, ó. Ah, não tá tocando a musiquinha? Pera aí, sério? Deixa eu ver. Então vamos esperar aparecer aqui, né? É que tá dando um delay na live, né? Vamos ver se vai aparecer. Ah, não tá... Ah, não tá tocando, cara. Pera aí, pera aí. Ah, não tá tocando. Ah, não acredito! Agora que eu sei isso, eu achei que tava tocando, mano. Ah, aí não tem graça. Aí, ó. Vê se vai tocar. Vamos ver. Não, tem... ah, acho que a Rebeca foi a última agora, vamos ver. Eu não posso... É que, dá um... é que dá duplicidade de áudio, cara, ó. Ah, não acredito que não tá tocando o bagulho. Puxa, cara, descobri agora. Top Gear. Quem escutou aí? Quem escutou? Ah, putz, fiquei... eu fiquei chateado. Eu gosto, desse... eu gosto dessa música pra caramba. Acho que tava tocando, mano. Desculpa, galera, desculpa Mano Fala, meu truta Está só o áudio do game É, eu percebi, Karma Não tá tocando Eu percebi Como é que você escutou, Elton? Cara, que chato, meu Fiquei, fiquei, fiquei, fiquei chateado Porque uma par de seguidor Cara, galera Que foi clicando em seguir Eu achei que tava tocando ah, Puxa vida, mano Desculpa, galera mas é uma música do Top Gear. Pra galera que é mais antiga, como eu, vai lembrar dessa, dessa, dessa musiquinha aí. Mas tudo bem, eu vou consertar isso na próxima live. Enquanto isso, vamos lá jogar esse game aqui. Para quem não conhece, Outriders tá, está, está disponível no Game Pass. É só você ir lá, quem é for assinante, você pode baixar lá e dar uma jogadinha. Eu não vou falar com esse maluco aqui agora não. Olha o naipe desse maluco ajudar? Não, não o vou te ajudar. É Só peço uma viagem rápida até a zona. Mano, não tô ouvindo nada. Ô, Danilo, você não tá ouvindo nada? Nem a minha voz, cara? Aí, você tá me deixando preocupado. peraí aí. E como está aí? Qual é o grau do mundo, rapaz? Você vai me fazer passar vergonha ao vivo. Eu tô no grau 2, velho nível 15 no grau 2, eu não consigo, não consigo jogar isso aqui não, cara, eu sou muito ruim, eu tive que baixar o nível do, do mundo pra live não ficar tanto, tão travada também, né, a voz tá saindo, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, a voz tá saindo e do game também, está bem, tá bem, ah, entendi, então, cara, olha que vergonha, cara, olha aí, ó, nível 15, é, grau do mundo 2, <risos> zoado, né, mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu tava... Participe do ataque, vamos lá. Estou no 5, nível 16. Dezesse... Eita, Ah, tá um nível ó, acima de mim, né? Cara, mas eu não sei. Eu tava travando demais lá nos chefões. Aqueles mini chefes, sabe? Os caras que tem os poder lá, os insurgentes. Eu não tava conseguindo me desempenhar muito ali não. Aí eu falei, meu, não é possível. Teve umas 3 lives que eu fiquei travada lá nos, nos cabruncos lá. Aí eu falo, ah, vou baixar a dificuldade pra ver se eu passo, pelo menos, pra não ficar chato, né? Depois eu jogo de novo, não tem problema. Isso, insurgentes, é. Tem que praticar, né? É, acho que eu não tô bem, né? Você jogou sozinho, você jogou com alguém. Depois eu quero fazer, eu quero fazer, jogar de novo. Jogar com, com um amiguinho, né? Algum, algum inscrito aí Alguém, alguém que queira jogar é legal, é legal jogar com os amiguinhos Solo 100% é. João Filho, like na live Obrigado, John. Seja muito bem-vindo aí Amanhã eu continuo Ah, ah o meu é quarta-feira lá Só que lá é outro game Lá é Warzone Lá na Rotite, é verdade Pô, Tem uma par de maluquete aqui, né Ó. é esses mano aqui Acho Que vai dar algum BO aqui, hein, mano Ó. Primeiro, eu não sei nem por que, que ele tá ajudando esses caras Porque esses caras tentou matar ele no início do jogo Pra quem não tá entendendo Assiste o primeiro game que vocês vão entender Eu não ajudava ninguém Boa, também jogo Ah, põe na marca então, Karma Coisa... Manda aquele salve pra você A gente joga aí junto Apesar que o pessoal que tá Vai lá Vai lá, brigadão viu cara, valeu todo mundo que veio pelo oh, karma aí, muito obrigado, de coração, valeu mesmo. A gente vai trocando um ideia, brigadão velho. Boa janta. Juntos, nós vamos foder com ele. Eita, pega. Valeu, você também cara, brigadão. Eita, o negócio, chato esquentou ali, hein. Vamos lá. Ai, caraca. Eu botou errado, mas... Corre, filhão. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Então, pai... Mano, esses malucos aqui, ó. A cara dos... A cara dos... cisnes negros aqui, ó. Estreia do ó, subi de nível, subi de nível, grande coisa. Pô, sou ruim do mesmo jeito. É isso mesmo, o objetivo é esse, cara? Tem uma par de maluco lá na frente. Vai. Filho da mãe. Uh, vamos lá É bem Gears também, né, cara? É da hora Gears é um jogo de ação que é muito louco E pena que ele não tem granada, né? Caramba O cara veio aqui em cima, mano. Safado, hein? Eita! Vai ah, é pra cá Chega o brejo é... Mano, eu tô achando Que eu vou cair numa emboscada aqui hein? Lucas Oliveira Ai, Caraca, caraca, ô, ô filhão Não dá uma dessas ah. Carrega nossa, meia hora pra carregar Pior parte Sério, Lucas Tá com cara mesmo, viu De ser, o bicho tá pegando aqui, hein Mas vamos lá, vamos lá Vamos Ó o malucão ali, ó Pegaçando ali, ó Aqui, ó Carrega, meu rei Oxi você viu que loucura, ó! Os caras é pilantram, né? o malucão ali em cima ali, ó. Aqui, tem um fita brisa aqui. Ah, carrega! Ah! ah, ah. Você tem que chegar no topo lá no... Vambora lá, né? Vai pintar um émané Mané aqui, ó. Meu, essas granadas enchem o saco, né? Aí vai me ferrar aqui, ó. Que eu não vou passar aqui, ver? Aí, falei, ó. Precisou abastecer um pouco de munição, mano. Deixa eu correr pra cá aqui, ó. Mano, tem uma par aqui, né? Iche é... Esse... ai nossa carrega filhão nossa Carrega filho em nome de Jesus, meu Deus. Tá falhando o áudio? Oh, não, só o começo, meu Deus. Caraca, mano! Que barulho é isso, velho? Tá falando. Tá, fa tá falhando o áudio do game. Tem um cara aqui? Ah, achei que tinha um cara aqui, mano. mano. Você nem sabe de onde esse cara tá tirando, né? Impressionante. Ah, o cara não me acertou aqui Não é possível Safado Meu Deus Cadê os inimigos aqui, cara? Ah, de novo esse cara idiota? Ixi. mano, tá cheio de sniper aqui. Ai, carregou justo agora. Meu Deus, cara, eu tô tô com um treco aqui no estômago. Ai, caraca, ai, caraca. Mano, você tá maluco sozinho aqui, velho. Nossa, aonde que tá o sniper? Fala pra mim. E aí? Vamos correr aqui. Eu não sei onde tem que ir, cara. Maluco Tem dois desse cara Crema do carrega, filho Ponta amarela no mapa Tá embaçado aqui, hein, Danilo Misericórdia Tá um up aqui Vamos ver se tá um up Nem ferrando Acho que foi, hein? Acho que foi, acho que foi. Olha lá, hein? Vamos ver aqui. O que é isso aqui, meu rei? Dá um up? Não up, não não up nada. Vamos desmontar. Acho que foi. foi nada. Ué... Ah. ah, acho que tem uns caras atirando ali, mano. Tem uns malucos brisantes ali, hein. Cara, meu, mata os caras. Isso foi muito fácil. Pá. Ainda beijando essa porcaria, cola. É melhor do que lamber as botas do sargento! Me dá isso aí, o que, que é isso? É do velho mundo. Você não ia entender, você nem sabe ler. Ah, desculpa, Bobo. Isso não é uma biblioteca, é uma zona de guerra. É, minha avó foi general. Cala a boca, imbecil. Isso não é a sua avó. Oh! <risos> é Valeu, Washington. Obrigado. Vixe, acho que o bagulho vai Caraca, maluco. Moloch. Baixei um pouquinho que deve estar alto pra caramba. Um divergente. Veio fazer o que Seth não conseguiu. Minha luta não é com você. Ah, agora é. Se você luta com eles, vai morrer com eles. Credo, velho. Nossa Cê é louco? Esse maluco tem a barra de sangue do tamanho da Do tamanho do, do, do... Esse maluco é embaçado, hein? Ai, caraca. Nossa, perdi o poder Bateu, cara! Aê, velho! Esse maluco é embaçado, hein? Caramba! Acho que tá muito alto o microfone também, né? Tá estourando o microfone aí, mano? Nossa! Toda esta persistência... Este mundo... Está desmoronando... O que sobrará caramba ele soube energia Tem do nós esse cara é embaçado em caramba precisava de um maluco desse para acabar com o vídeo né destruiu o planeta <risos> ai caramba Amarelo. vamos dar uma curtida aqui nos aqui nos comentários opa eu não consegui ir lá na página do karma cara cadê agora em Lisboa É assim que agradece quando salvam sua vida? Opa, a menininha apareceu. Sabia que a minha vidente era ótima. Ela viu exatamente onde você estava. Agora chega. Você falou. Foi o um acordo. Pode ir. E leva essas suas profecias de merda junto. O ataque. Me diz que essa dor de cabeça valeu a pena. <risos> As notícias são boas. Foi um massacre, claro. Mas enquanto você distraía aquela abominação, nós retomamos a linha de frente. Tem certeza de que não posso te convencer a ficar? Aqui a vida é boa para quem é divergente. A glória da batalha, mulheres, homens, adoradores aos seus pés. Obrigado. Mas preciso ir embora. Para o leste? A pedreira foi invadida. E depois ficam os confins do mundo. O que a Goodman pediu para você? Passagem pelo campo minado. Esse foi o nosso acordo. A Marechal Bailey sabe o caminho. Ela vai guiar o seu comboio. O quê? Nem pensar. Nos guia pelo rádio, desenha o um mapa, não vamos levá-la juntos. Gente... Ixi, já era. Eu já falei que você ia também. <risos> <risos> Sempre vai ter um lugar pra você aqui, divergente. Mas não acho que você vai voltar com vida. Vaza daqui de uma vez, não vou ser babá de mais ninguém. Eu sei me cuidar. Não aonde estamos indo. Aí, espera. Só termina quando acaba. Jona! O, o que que, é que é você... Eita! É assim que eu sei que eu preciso ir com você. A anomalia me fodeu também. Mas eu só tenho visões. E são... Visões horríveis a vida toda. Menos uma. Tem uma que é linda. É este planeta, mas é exuberante, coberto de verde. É, é no futuro. E sempre tem alguém lá comigo. Nunca vi o rosto da pessoa, mas quem é essa mina voz. na verdade, né, meu? É você. Puxa. Como assim? Eu não sei o que você está fazendo. Mas eu sei que vai dar certo. Porque no fim. estamos naquele prato lá do lado. Fale com o Jukabe para seguir a pedreira. Cara, mas a gente já não... não... a gente foi na trincheira, né? É, tiozinho. É, no momento eu não vou, não. No momento eu quero fazer as missões primárias. Para depois a gente fazer aquelas secundárias. Por então, tá largado esse maluco aí, né? Vamos à predeira, vamos à predeira. Vamos lá. Um essa vadia. Eita A Shana não vai com a não gente Não foi esse o acordo, já pro caminhão Os dois Shana, o que acha que está fazendo? Shana Shana, me escuta Só dessa vez Não tem volta do lugar para onde estamos indo Não salvei a sua vida de novo para você ir se matar <risos> Você pensa que é assim então Que é meu salvador <risos> É patético Tudo bem? Da próxima vez que precisar, não vou pensar duas vezes. Vou deixar você morrer, sua idiota. Todo mundo tem que morrer em algum lugar. E se for lá fora, pelo menos eu vejo você morrer primeiro. Shana. Falar o que, né? É... Vai entender, né, cara? Temos. Ter... Briga de família a gente não entra, né? Não, não se envolve. A galera foi toda embora, né? Poxa, a vida largaram eu aqui sozinho falando. Muito triste, tô me sentindo sozinho aqui. Eita... E Vamos lá, né? Para aquele Lorde, né? Eterno é aqui que acaba o campo minado. A estrada que começa aqui passa pela pedreira. É um pouco mais adiante, passando a escava estragada. A missão, ok. Então... Oxi. Demora demais isso, cara Ai, caramba Voltei Não era pra voltar Pelo amor de Deus, cara. Por que, que tem que pegar e carregar logo, logo? Caramba, não atinge nada o bicho. Ah, vai carregar na... Que chato, hein? Será que pode voltar lá para carregar? Opa. Oh, falei... que você aparece no final, Farney? Valeu, Vando, Obrigado. Era para tocar musiquinha aí, Vando, mas não tá tocando, cara. Obrigado por seguir, hein. Aquele abraço. Seja muito bem-vindo à família Pixel Quebrado. Desmontar. compartilhe com os amiguinhos, viu Compartilha com a galerinha E aí, Farley, você tá bem? Já tá no final? Não, ainda falta... Farley, temos 20 minutos Mais precisamente 15, né Eita, eita, eita, eita Tem então, uns maluquete ali, ó Ah, filhão Ai Eita Subi um de nível Precisava de munição, hein? Nossa, que máquina muito louca essa aqui, mano. E falei, como é que você tá, meu rei? Você tá bem? Como é que andam as coisas? Um bisão ali ó. É, esses baluquinhos é chato hein? Ainda carrega ainda ó. Vai carregar na casa da sua avó, filho Que demora cara. Tô bem, Falei. tô bem Queria ser rico, né, Farley? Mas não dá, né? Ai! Já jantou, Farley? Você tá ligado aqui que meu personagem é você, né? Você tá, tá abandonando você mesmo aqui, hein? Eu tô ficando sem munição, cara. Eita. Eu entendi, Falei Eu tô apanhando ou você tá apanhando? Ah, tá. Entendi. <risos> entendi. Você tá apanhando, é verdade. Desculpa aí. Opa, será que tem uma munição aqui? Verdade, hein? Você, você, você se abandonou. Caramba, não tem uma caixa... Eita, nós. O Corrigan disse que a pedreira onde estamos indo tinha sido invadida. Será que vamos ter que tomar cuidado? Deve estar tá cheia de abirrafãs mutantes agora. A gente luta por causa dessa merda de buraco no chão desde sempre. Mas da última vez que os insurgentes tomaram de volta, o Corrigan decidiu que não valia mais a pena. Explodimos o local e enchemos a área para proteger o flanco. Filhão, eu preciso de munição, cara. Não tenho nada. Como que eu vou enfrentar, cara? Com certeza vai ter um insurgente aqui. Vai ter um crepúsculo aqui. Mas quem que tá andando? Eu não vou conseguir enfrentar esses malucos, não. Preciso de munição, não tem nada. Não deixa eu fazer Filho da mãe Mano, ferrou cara, não tem munição, mano. Ai, ixi, não pula. Morri. morri o seu celular tá bugado? Fernand? nossa cara, vou voltar lá no início ah, voltei com munição boa Porque? mas por que? é novo seu aparelho, não é? Dando um erro de biometria nos áudios. Ixi. Caraca, mano, que bicho chato esse, hein? Vai ter que dar uma resetada, hein, Farley. E a vai perder tudo, né? Abaixa o ponto do posto avançado. Caramba, não para mais esse... Nossa, olha a tomada daquele bicho lá, velho bicho aí, mano. Matei. Ixi, vou morrer. Nem vi a, a notificação que subiu aqui, cara. Opa! Isso aí dá um outro. entrada está liberada. E agora? Essa é a entrada da pedreira. Você tem que achar um jeito de abrir o portão. Pode deixar. Dá um outro também. Vou tentar resolver aqui, se não. Vou botar tempo. Vai lá, falei. Tamo junto, fita é nóis. Ixi. Vai ter bicho aqui, mano. Falei. Opa, esses caras aqui são diferentes, hein. Ai, caraca, ai, caraca, caraca. Sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai filho, daí, filho. Nossa. Ah, putes grila, mano. Ah, não. Caraca, que treta! Caramba. Mano, pelo amor de Deus, cara. Que saco, meia hora para carregar arma. Ah, tem munição aonde? Precisa de munição, hein? Fala, Diego. Belezinha, meu rei? Claro que vai carregar, né? <risos> Fala Farley. Qual foi o BO? Formatou o celular. Era só limpar a câmera, porque o sensor fica. sério? Que bom. Muito bom. Ai, apertei o botão errado, droga. Gastei ó, a energia ali, ó. Que maravilha, Farninho, Ainda bem, né? Nossa, tão bom quando as coisas se resolvem sem maiores problemas, né? Ô louco, como é que vai ali? Eu queria ali, mano, Eu quero pegar Eu quero pegar aquela caixa de munição ali. Controles do portão. Finalmente. Ai, não é munição? Filho da mãe. Estou me pradas... sentindo como se estivesse. Não. Imagino. Abaixo. Isso é muito bom, cara. Quando as coisas se resolvem. Até mais, seus merdas. Vai voltar Eita. atravessando o campo minado a pé? Melhor do que ir aonde vocês vão. Se divirtam indo morrer. É aqui. A pedreira. Tem um plano para manter a gente vivo. Vamos não, Farley. Esse jogo acho que tem muita coisa ainda. Você não vai tocar no caminhão. Tá muito Temos alto minha voz aí. E aí, com perclorato de lítio para gerar oxigênio, com pó de ferro e hidróxido de lítio para absorver CO2. Traduz, por favor. O caminhão vai ser como uma bolha. E vai ser seguro lá dentro com lítio gerando oxigênio. Assim vamos ter tempo para achar a origem do sinal. E você espera que eu tire mais lítio do cu quando acabar nosso estoque? Dispensa os comentários sarcásticos. A única fonte de lítio em Enoch são baterias velhas que vieram da Terra. A maioria delas foi desmontada já faz tempo. Porém, as operações de mineração ficaram inacessíveis por anos. Ainda deve ter algumas baterias por Valeu, aqui. Bruno. Resumindo, encontramos as baterias e sobreviveremos. Isso só melhora. Tá ótimo. Vamos logo. É. Nova missão. Boa. Conseguimos chegar aqui, cara. Até que enfim, hein? hein? Doido. Ah. Vamos guardar algumas coisas aqui. Valeu, Brunão. Valeu por. Acho que não tem nada, né? Tinha aqui. Não, essa aqui não. Isso vai é. funcionar. Basta vedar as entradas de ar e as portas para não entrar ar no caminhão. Se fizermos isso, sobrevivemos à floresta. Eu sei que sim, eu sei que sim, eu sei que sim. Ah, precisaria dar uma melhoradinha nas armas, né, mano? Ver aqui, vamos ver o que, que tem aqui. Ah, não, deixa ele assim mesmo. Só um aviso a todos: quem for infectado, pelo vamos falar aqui. Vamos ver Pilar o que eu tenho que falar. O que eu posso fazer por você? Não, deixa quieto. Melhor nem responder. Preciso de equipamentos melhores. É isso aqui é bom, né? O problema é que acho que eu não, nunca tem grana para comprar os bagulho pão. Olha lá. Escolha o item para fabricar. Vamos cantar essa arminha aqui. É, aumentar raridade, aumentar os atributos. Modificação. Disparos fatais recuperam eu tô em que? Ladrão de ciência disparos recuperam ponto de vida. Esse aqui? Não, acho que é esse aqui, ó. Também não é. Disparos aplicam fraqueza nos inimigos. Recarga, recupera. Nossa. Está os aumenta a absorção. Check it. É muito, muito viajão isso aqui, meu. Ah, eu passou. Eu tenho um bagulho aqui para mudar, peraí. aí. Olha. Militou mais bagulho aqui. Seleciona inimigo e teletransporte. Esse não. Esse aqui, esse aqui ele sai rodopiando. Esse cara faz o quê? Receba 220 de escudo e marque sua posição por 28 segundos. Ó. Ah. Tem três negocinhos para aumentar aqui, ó. Reduz o tempo de recarga. Isso aqui ajuda demais. Aumenta o dano, mas eu não posso chegar lá. Aumenta a absorção. Por habilidade. O que significa isso? Sim. Colete o lítio Para o sistema de filtragem Zahid, vou entrar Me diz exatamente o que devo procurar Procure baterias antigas Podem estar em capacitores, motores Equipamento de mineração ou eletrônicos estragados Três baterias devem bastar Espero Aí, Outrider, o Zahid disse que você conhece o Jacob lá da Terra. Como ele era naquela época? <risos> ele sempre foi duro, se é o que quer saber. Olha, lá na Terra não foi nada fácil, ficamos todos insensíveis e agora é seu lugar. Sobreviver a tudo aquilo e vir parar em um lugar pior, ele ficou pior ainda. É, é bom. Não é desculpa para as merdas que ele fez. Tudo bem, mas talvez ajude a explicar algumas coisas. Bom, turma, vou deixar essa parte para amanhã. Quero agradecer muito a presença da galera que passou por aqui. Deixou aquele like maroto. E a galera que ficou aqui até o final, que é o Farley, né? O Farley sempre fica... é aquele amigão do coração. E amanhã estaremos de volta aqui no mesmo canal, no mesmo horário. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu a presença de todos vocês. Aquele abraço. Valeu e fui. Valeu, Farley. Obrigado. Valeu, turma. É nóis.